O que bombou no crochê em 2021, os melhores looks das famosas, a valorização da artesã e o que promete em 2022 no crochê. É sobre isso que nós vamos falar agora. Fica comigo! Fala, Leo! Aqui é a Paula Tavares e hoje eu quero dialogar com você sobre o que bombou no ano de 2021 e o que promete nesse ano de 2022 no mundo do crochê. Principalmente no meio artístico, nesse mundo dos famosos. Não é novidade que o crochê ganhou muita visibilidade no mundo da moda, feminina como masculina. Para você ter noção, o crochê não teve visibilidade e aderência apenas no mundo da moda muitas crocheteiras, lojistas, venderam muitos produtos de crochê para decoração de ambientes. Com toda certeza você já viu um suplar decorando uma mesa requintada ou um lindo cesto de Moisés para compor a decoração de um quarto de bebê. E por que não falar dos cestos para deixar as suas plantinhas mais lindas? Tanto no universo da moda como na decoração, o crochê chegou em 2021 com modernidade e elegância. Elegância essa que deixou as famosas encantadas com o trabalho criado à mão. Famosas que não deixaram de exibir essas belezuras nas suas redes sociais. Foram vestidos, conjuntos praianos, buckets, saias, cropetes, bolsas. Tudo isso elevou o nível do crochê e, por que não dizer, das artesãs que produziram essas peças. Todos esses looks se bombaram no espaço dos famosos, mas o que bombou também no ano de 2021 é a supervalorização do trabalho feito à mão. Eu quero dizer com isso que uma artesã empreendedora que sabe trabalhar no digital Receberá de forma justa por sua criação, pois o mercado já está preparado para viver isso. E o que promete para o ano de 2022, minha Leoa? Mais crocheteiras sendo contratadas por lojas, o aumento de encomendas também acontecerão. Agora que eu já falei para você tudo isso de importante, deixa sua curtida, deixa seu like aí para mim que vai ajudar o meu trabalho. Para você que está comigo até agora, eu quero deixar minha última consideração. Não deixe de ficar antenada com o universo do crochê. E eu quero te dar algumas dicas. Siga crocheteiras que realizem um trabalho sério com crochê. Siga também pessoas que gostam de usar o crochê, como digital influencer, famosos, e sempre tente reproduzir aquelas peças para a venda deixe também o seu Instagram atualizado com as tendências do ano de 2022 e para isso você tem que ficar ligada nessas pessoas que usam o crochê que gostam dessa moda e não deixe de seguir o meu Instagram onde eu revelo para você tudo sobre ser uma empreendedora crocheteira de sucesso no mundo do crochê e se inscreva nesse canal para sempre receber novidades e conteúdos como esse. Aqui acima tem cards de vários conteúdos para que você também possa fazer outras peças em crochê. Muito obrigada por você estar aqui comigo e até a próxima, minha Leoa. Tchau!